Você aí que gosta de. Você do anime, não acha? Então confere aí! pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seite e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu decidi desenhar o Seshomaru dessa vez, uma porque eu já tinha comentado em um dos vídeos atrás que era o meu personagem favorito e eu decidi também explicar pra vocês o porquê ele é meu personagem favorito. O Seshomaru, ele é um personagem do anime Inuyasha, ele é o irmão do Inuyasha, que é o personagem principal desse anime. Ele começou como vilão na história, ele tinha vários problemas com relação a humanos, com relação ao irmão dele ser meio yokai, dentre outras coisas. Cheio de travas e ainda assim super poderoso. Mas no fim das contas, ao longo do anime, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais incrível. Uma pessoa não. Yokai. Ele consegue passar por todos os obstáculos, mesmo sem um braço que acaba sendo uma deficiência, ele ainda continua sendo foda e continua passando e conseguindo e conquistando as coisas que ele quer, vamos dizer assim com um sorriso no rosto. Ele não sorri muito mas a face dele é uma face angelical, então eu gosto muito dele por conta disso. Ele marcou minha infância e marcou minha adolescência porque eu sempre quis ser uma pessoa forte, eu sempre quis passar por cima de todos os meus obstáculos eu definitivamente sofri muito, muito bullying na escola quando eu era menor. E não era coisinha pouca de alguém sabe, tipo, olhar pra você e falar nossa, você é estranho. Eram coisas meio absurdas de pessoas falarem bostas de mim, tacarem coisas em mim, no intervalo eu não ter ninguém pra sentar e conversar durante 5 anos da minha vida na escola. Então ele é o personagem que eu mais me identifiquei. Porque ele era uma coisa que eu gostaria de ser muito. E eu acabei dando um jeito de mudar Nossa, que difícil. <risos> Falar de Seshomaru, pra mim, não tem como não falar das coisas ruins que eu passei na minha infância E não porque ele era um personagem ruim, mas porque ele era um personagem forte Tão forte que eu queria ser como ele Todas as coisas negativas que as pessoas falavam e faziam pra mim quando eu era menor Eu tentava passar por cima de todas elas, sempre com um sorriso no rosto, firme e forte Então o Seshomaru, para mim, sempre foi um símbolo de força Beleza e força Seshomaru é o cosplay que eu mais tenho orgulho de todos os que eu já Fiz. E é o cosplay também que me trouxe mais troféus, mais medalhas e mais vitórias Eu acho que todo o amor que eu tinha por ele eu acabei colocando ali e me tornando quase que o personagem Foi a maior homenagem da minha vida pra ele Provavelmente vai ficar meio falhado, eu tô meio fã Porque é difícil pra mim falar sobre, sobre esse personagem sem lembrar das coisas que eu já passei, eu já vivi Eu tentei botar uma lente de contato meio grande pra ver se eu escondia Provavelmente a minha cara de choro, mas tá meio é difícil até assim então, eu decidi gravar esse vídeo pra falar das coisas que eu já passei Pra tentar incentivar vocês aí do outro lado a serem cada vez mais fortes, firmes E acreditarem nas coisas que vocês querem, nas coisas que vocês sonham Pra poder dar seguimento na vida de vocês Afinal de contas, todas aquelas pessoas que um dia falaram coisas negativas a meu respeito Ou que me deixaram sozinho por simplesmente eu gostar de desenhar, ou gostar de cosplay Ou simplesmente gostar de ler um livro diferente daquilo que tava... Fora da realidade deles Me fez hoje em dia ser uma pessoa cada vez mais vitoriosa Eu tenho amigos incríveis Eu tenho vocês aí do outro lado Eu pude aproveitar todo o tempo sozinho Que eles me deixaram pra treinar, pra desenhar E pra me tornar o profissional que eu sou hoje em dia Mais pra frente eu vou estar tá falando também da minha profissão E de algumas coisas que eu passei ao longo da minha vida Pra poder chegar onde eu cheguei Eu peguei pra mostrar pra vocês Três troféus que eu tenho muito orgulho Que é do Ressaca Friends em São Paulo Dois do Anime Dreams em São Paulo E um do Campinas Anime Fest em Campinas, foi o máximo pra mim, sabe? Eu não entrei pra fazer cosplay pra conseguir dinheiro ou pra conseguir status, eu comecei a fazer cosplay porque era uma coisa que eu gostava e meio que isso também foi um motivo as pessoas me acharem esquisito e me deixarem de lado mas no fim das contas eu acabei conseguindo mostrar pra elas que o amor que eu tinha e minha dedicação era muito mais importante que aquilo que elas falavam no respeito. então esses daqui são alguns dos prêmios que eu ganhei isso é uma das mostras de acreditar no meu sonho. É, o meu cosplay de Sashomaru ele me chegou, além de ser premiado, eu fui convidado pra fazer pra participar de uma entrevista na Globo no programa de tempo da Regina Casé eu sei que eu tô fazendo meio merchandising, falando um pouco da minha vida demais, mas é é uma das mostras que eu posso dar pra vocês e que se vocês acreditam naquilo que vocês gostam, naquilo que vocês fazem vocês vão ter reconhecimento, não importa o tempo que vai demorar pra vocês serem incríveis, não pros outros, mas pra vocês mesmos, mas vocês vão ter reconhecimento daquilo que vocês fizeram. É é meio esquisito falar essas coisas porque são coisas que eu tenho guardadas pra mim há muito tempo e nem todas as pessoas sabem, mas eu realmente decidi contar pra vocês aquilo que eu já passei e mostrar pra vocês que através da criatividade, através dos desenhos através da força de vontade eu consegui ultrapassar todas as barreiras e todos os limites que as, que as pessoas colocaram em mim, colocaram pra mim e colocaram na minha vida, porque nós nós simplesmente podemos fazer tudo, se a gente não prestar atenção naquilo que os outros estão falando da gente, a gente consegue ir infinito e além. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu... Não tenha parecido tão ridículo Quanto eu achei que eu pareci Eu sou uma pessoa que não costuma chorar Eu sou uma pessoa que as pessoas não costumam me ver chorando Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o seu like Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no Twitter E principalmente O próximo vídeo da semana que vem É o vídeo de um ano de canal E eu tô trazendo pra vocês Uma coisa especial e incrível Assim como vocês são pra mim Então não percam o próximo vídeo, ok? Muito obrigada mais uma vez, até a próxima Falou!